Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, aqui no Viva Voz. E hoje, como eu disse inicialmente, estamos recebendo dois convidados especiais. O pastor Saulo, bem-vindo, Pastor prazer. Eliseu. Amém. E agora nós vamos conversar sobre um assunto que talvez não é muito falado, sobre muletas espirituais. Mas antes eu quero falar lá no Salmo 63. Esse Salmo é lindíssimo, o salmista fala sobre a necessidade, a sede que a alma dele tem que tem de ser preenchida por Deus, né? Sobre o desejo de ver o poder, de ver a glória de Deus, o tamanho do seu amor, chegando a afirmar que é o melhor da, do que a vida. Ele fala isso no versículo 3, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Mas eu quero ler para vocês também o versículo 8, a minha alma pega-se a ti e a tua mão direita me sustenta. E dentro desse Salmo, dentro desse assunto, nós vamos conversar, pastores, sobre muletas espirituais. Por que que às vezes o cristão, o crente, se apega a essas muletas, a essas escoras espirituais, sabendo que ele não precisa, né? Que ele já tem a fonte de vida. E para começar, é, ao longo da Bíblia, diversas vezes vemos pessoas se escorando em rituais, aqui fala liturgias, né, ou líderes para viver um falso relacionamento com Deus. Isso é uma geração, isso é isso, em uma geração de informação, como isso acontece? Bom, para início de conversa, todo ser humano, ele tem essa tendência a escorar em alguma coisa. É normal? Eu creio que sim, porque até no mundo secular aí hoje, no, no trabalho... Hum. Na, na, nas empresas a gente vê muitas pessoas fazer isso também, é, é natural as pessoas, na música por exemplo, eu vou eu vou citar um exemplo aqui, não é testemunho porque isso não foi tão bonito assim na época né, eu era adolescente e aqui na igreja tinha um conjunto de, de crianças de adolescentes que tocavam violão e, e, e com isso assim, eu, eu escorava no meu companheiro que estava do meu lado. e por isso me trouxe um, um, um, um, talvez um desgosto pela música, ou talvez assim, até mesmo, vou, vou dizer mais claro. Eu não aprendi justamente porque eu escorava neles. Sabe, eu eu, eu, eu não tinha autoconfiança. Eu escorava neles, eu, eu, eu tocava, mas tocava olhando o que eles estavam fazendo. É tendência do ser humano hoje, hoje não, sempre, né? É, ter isso, é, essa tendência de escorar nas pessoas. Talvez por comodismo, por falta de confiança, é, um favor. Justamente, eu achei fantástico esse esse salmo que você leu, né? a minha alma a ti se une, e a tua destra me sustenta. Não tem ninguém melhor do que o próprio Deus para a gente escorar nele, apoiar nele, e ser sustentado por ele, isso é fantástico. E, e, hoje, o que a gente mais vê é pessoas né? apoiadas em outras, e aí quando essa outra cai, aí cai, cai aquele monstro Cai tudo junto. Cai tudo junto. E realmente, como está exposto na, na, na pergunta em si, né? a história na, da, da própria... vários personagens na Bíblia nos mostram pessoas que se apoiavam, muitas vezes, em rituais, né? para através desses rituais estar tendo um relacionamento com Deus. E a Bíblia cita uma história de um, de um rei né, que foi criado por um sacerdote. E enquanto o sacerdote esteve vivo, esse homem foi fiel a Deus, prosperou. Quando o sacerdote morreu, ele se apostatou. A gente subentende na história bíblica que ele dependia do sacerdote para ser fiel. E agora, né, isso a gente vê isso na Bíblia. E agora dentro, no final aqui, essa geração a geração da informação, né? a geração da internet, das redes sociais, a gente imaginaria que seria diferente, uma geração mais culta, uma geração mais bem formada, uma geração mais evoluída, mas infelizmente na, na área espiritual, a gente percebe que essa geração é uma das gerações mais ignorantes do conhecimento bíblico, da história. Infelizmente, uma geração que tem tanta informação, né, acesso a tanta informação, na, mas na área espiritual é uma geração analfabeta, espiritualmente falando, e que depende de, de outros para ter um relacionamento com Deus. Depende de, de coisas, depende de outras pessoas, se, se apoiam em outras pessoas para poder é, manter um relacionamento com Deus. E aí vai acontecer o quê? Os grandes fracassos. Foi lido na, na, na, na Bíblia, o pastor Liseu citou, nós não precisamos de intermediários. Nós temos que ter pessoas que nos ajudem, que às vezes nos, nos aconselham, que nos guiam, que nos ensinam, né? que nos ensinem a verdade, nos ensinem a palavra de Deus, que Deus tem essas pessoas escolhido para isso. Mas nunca apoiar nelas. Se escorar nelas, exclusivamente delas, depender só da oração delas, é verdade. E, e aí está o desafio. Tem pessoas que não oram, eles contam só com a oração dos outros. Tem pessoas que não lê a Bíblia, que vai confiar numa revelação de alguém, numa profecia, profecia de, de alguém. Ou só no domingo, na escola dominical, são, são muitos, muitos exemplos né? de pessoas que, que são aleijadas e usam muletas. O pastor isso, eu comentou um negócio aqui, cortando o senhor, e eu acho interessante. Por exemplo, é, nessa questão de pessoas que preferem ouvir uma profecia que uma Bíblia, a Bíblia é revelada. Agora, uma profecia, né, será, será que é de Deus? Será que não é de Deus? E, e eu vejo isso, é, aqui em Caratinga mesmo tem muito disso, é, pessoas que andam atrás dessas outras pessoas que profetizam que que, que ora e Deus usa gente até que ponto Deus usa Deus fala comigo no Carol Deus fala comigo fala com o pastor fala com você fala com você que está ouvindo a gente aqui através de uma leitura da palavra sabe através de uma pessoa ou na oração Deus fala contigo sabe é, Deus fala com a gente até mesmo na profecia por que não Sabe, a gente espera que aquilo aconteça, né? E, e se não aconteceu, glória a Deus, não foi Deus que falou, e minha vida vai continuar do mesmo jeito, firmada na fé. Eu não posso ter a profecia como uma, um encosto para mim. Ah, eu, eu dependo de alguém falar uma profecia para mim, para eu seguir a Não, não é isso. Eu não tenho que ir atrás de profetas. Não. Deus, quando quer falar com a gente, Ele fala em sonhos, ele fala em visões, ele usa mesmo as pessoas. Louvor. Falar, gente, no louvor. Você vai na igreja, palavra. você ouve a palavra. Eu, eu, hoje mesmo uhum. eu recebi um áudio, assim, eu falei, gente, mas a pessoa que está passando, ela tem tanta experiência com Deus, né? Ela é impossível. Sim. Assim, é, é, sabe aquelas coisas assim absurdas que nós ouvimos, muitas coisas durante a pandemia? Sim. Sim. Sim. Mas é justamente, irmã Carol, como o pastor já disse, por falta de conhecimento da Palavra. De amedrontar, a... sabe? Aquelas coisas de amedrontar <risos> os outros, eu acho que... É, é. e essas, essa geração da internet mandam, né? Vídeo, áudios e pessoas apavoradas, pessoas... Mas Jesus falou no Mateus 24, né? Não vos assusteis. Essas coisas que vão estar acontecendo, foi não vos assusteis. Ao contar, levantar o olhos para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Uhum. Mas são pessoas que se amedrontam, que creem em qualquer coisa que se fala. Por quê? Porque não conhecem a palavra. É muito mais fácil alguém pregar para mim, falar para Deus para mim, do que eu me debruçar sobre a Bíblia e ler. Gastar tempo, gastar né, esforço. E aí alguém vem, aí mesmo que fale mentira, mas para mim é mais fácil. Então é por isso que essa, os, as muletas espirituais que as pessoas usam são muito preocupantes. E a gente que está pastoreando, está à frente do rebanho, e a gente vê algumas pessoas né, se perdendo, perdendo o rumo, se perdendo nessas questões, nos trazem muita preocupação. Sempre vão estar em busca de uma muleta, de uma alguma coisa para sustentá-la. Sim, mas é interessante que essas muletas, elas não dão segurança nenhuma. Uma falha que tem a pessoa, desiste, desanima, larga Jesus de lado se revolta, porque a, a profecia que ela tanto confiava, aquela pessoa que ela tanto confiava, falou, não cumpriu, quem, quem é culpado é Deus. Não, não é Deus, Deus não tem nada com isso. Hein? Sabe, tem pessoas que, que têm esse negócio de profetizar, profetizar, que, eu, que, que... Parece que quer viver só da profecia, é, né? a fé eu, dele depende da profecia. Justamente, às vezes Deus não está falando nada, mas ele tem que profetizar, porque senão o nome dele... Como profeta não, não, não vai aparecer, não vai Então eu tenho que profetizar, sendo de Deus ou não. É claro que essas pessoas lá na frente, elas vão pagar por isso. Isso aí é fato. Mas elas não são escoras, elas não são muletas. Elas não são referências. Referência é a palavra de Deus. sabe É, é a Cristo que nós temos que encostar, é nele que nós temos que confiar. É a segurança da igreja é, é Cristo, é a palavra dele, aquilo que, que está sendo pregada de verdade. O pastor, falo, o pastor Saul falou um negócio interessante. É muito comum eu pegar um, uma, uma Bíblia falada e ouvir do que ler, ou pegar um, só músicas e ouvir músicas e nunca praticar aquilo ali. Ou, né? ah, para que, é que eu vou lá na igreja? Hoje está sendo transmitido culto. Eu vou ficar, vou ficar em casa. É, na minha cama, no meu sofá, é muito melhor do que eu estar lá naquele banco desconfortável? Nem sempre. Aliás, né, infelizmente, é, são situações. Tem pessoas que realmente não estão podendo vir, a gente entende perfeitamente, mas se eu tenho a disponibilidade, se eu posso fazer isso, aí é bom, que aí eu, eu vou estar mais próximo de Deus, mais junto da igreja, ser igreja, isso é muito bom. Então essa questão aí de, de confiar nessas muletas é muito perigoso, né? Sim, muito preocupante. Muito preocupante. Aquilo Proprio. que o senhor falou, né pastor? Qualquer deslize, qualquer pedrinha, cai. cai. Todo mundo. Cai todo mundo, não só quem não a, a muleta. Não só escora a muleta, mas cai os, os que estão encostados. Estão encostados tudo, é Caramba, muito sério. Se, é um perigo muito grande. Né? Mas quem se apoia na palavra, Ai, não, não vai cair, vai, nunca, porque a palavra não cai. Nunca pastor. vacilará, né? Né? vai permanecer para não... sempre. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora!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 Usar livros, músicas e vídeos, sempre. É usar muletas para construir um relacionamento com Deus? Só usar livros, não está aqui a palavra, ó. Livros, é. revistas, louvores, vídeos, né? Que seja de pregações, de estudo. Acho que aí chegou naquele ponto, que o pastor falou, é isso, é, são casos de muletas, usar só isso? São, são, é uma pergunta que a gente precisa analisar ela de maneira... Né, bem clara ou bem tranquila, porque dependendo, sim. Né, dependendo, sim. Tem pessoas que, desde o assunto nós saímos agora, tem pessoas que não leem a Bíblia, leem todo tipo de livros, principalmente hoje, livro de autoajuda, que está em nosso meio. Né, e lê os 12 passos para fazer isso, 12 atitudes para ser um vitorioso. E a pessoa lê tudo isto, mas não lê a palavra. Música. Hoje, infelizmente, grande parte das músicas evangélicas são músicas que exaltam o homem, e não glorificam a Deus e por aí vai, né? Os exemplos que você citou na pergunta. Então é perigoso se tornar um amuleto, uma amuleta uma, uma espiritual, que eu dependo daquilo e acho que aquilo vai me levar a um relacionamento com Deus. Eu sou um leitor é, né, voraz, tenho dezenas de livros, leio, gosto de ler, leio, mas nunca desprezo a Bíblia. Nunca desprezei a leitura da Palavra de Deus. Primeiro é a Palavra de Deus, ela que é a fonte que eu preciso, né? a base que eu tenho. E é diário, né, pastor É diário, diário. E aí os livros são complemento de alguma coisa para me pesquisar e entender mais a Bíblia. Compreender uma coisa que eu não soube, que eu não compreendi na leitura inicial de alguma coisa. A Bíblia, inclusive, me ajudar nisso aí. Mas a Bíblia é primordial. Então é, a gente tem que tomar cuidado para essas coisas se tornarem uma muleta para a gente depender deles para ter um relacionamento com Deus aí temos que ter cuidado os livros então pastores os louvores tinha que ser mais é um complemento é para agregar mas a base mesmo a base é a Bíblia é a mesma coisa quando você pega uma nota falsa para você conhecer a falsa você tem que conhecer a verdadeira então você tem a Bíblia como a parte principal de sua base então a Bíblia, sim, aí tudo bem. Qualquer livro que você lê, se chegou no meio do livro, encontrou uma heresia joga aqui para lá. Não, parei aqui, né? Não é, pastor? Você, né? Pegou um, uma música, o sujeito está cantando ali uma coisa que, peraí, está fora da palavra de Deus, não, não larga isso para lá. Já aconteceu aqui no Tempo Central, por exemplo, de a letra do hino aparecer lá no telão e opa, olha, vocês vão cantar esse hino mais. Tem que parar. Então por quê? Mas por que teve que parar o hino? Não parou na hora, não cantou mais. Mas por quê? Fugiu da palavra. A base é a palavra. Essa sim tem que ser a muleta de todos nós, né? escorar nela, é Pode jogar né? peso Aí nela não tem problema. Né? É Ela o que sustenta. nós estamos estudando hoje na, na lição, nas lições. A né? supremacia. A, a supremacia, a inerrância. A inabalável, a, inabalável, a inabalável, infabilidade, infabilidade da né? Bíblia, tudo isso, oh, gente, é a Bíblia, então todas essas coisas, livros, músicas, né, é, é, vídeos, é isso vídeos tudo isso, se não tiver dentro da palavra, oh, gente, aí não, né? aí já fugiu demais, aí a gente encontra hoje dentro das mídias, hoje que né, chegou até nós, tecnologia, aí vem os coaches, se a gente não vigiar muito, sabe, é, muito tira, do, tira o, Deus do, do centro e coloca o homem no centro. É tá errado, é, é, é Deus, homem. gente. É Deus que tem que ser o centro da palavra, o centro do louvor, o centro de tudo é Jesus. O centro da nossa vida. De tudo, de, é, justamente. também. Então, quer dizer, percebemos que o homem está sendo centralizado, opa, já está errado uma música que, que engrandece o homem, é um livro que está falando. Pastor, citou um negócio interessante. Dez passos para isso, sete passos sim. para um seu casamento ser bom. Sucesso, não, peraí, não sei. Doze passos para o sucesso? Sete, então, é, são umas coisas assim. Sabe, assim, eu não sei. Não parece, que um copiando, parece que um vai copiando o outro e tal, tal. Mas vamos na Bíblia. Aí nós temos exemplos aqui fantásticos. Fantásticos. É. E é. realmente só a leitura da palavra traz mudança de vida, sim, né, passou Não adianta autoajuda. Não. Não adianta. E é interessante que não, tudo que a Bíblia, alto, né? que a Bíblia é, promete para nós, é só depois de um comprometimento nosso com ela. Né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, né, tem só, é, voltado à lei do Senhor de é. dia e de noite, tudo. aí vem a recompensa pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto em estação própria. Olha aí a palavra de Deus, olha a vida com Deus, para depois você ter um resultado. Não é sete passos para é. você ter a vitória, não. É, é isso aqui. Mas cara. aí o, senhor, é o senhor falou tudo, e serve para todo mundo, pastor. Primeiro você precisa se comprometer com Deus, oh, para depois você querer receber alguma coisa de Deus. Claro, fantástico. Né? Faça para Deus né, aquilo que você nunca fez, e receba de Deus o que você nunca recebeu. Não Sim. sei se... Mas a gente esquece desse comprometimento, a gente Exatamente. só quer receber, ontem, né? Ontem, é. né, não sei que dia que esse programa vai ser passado, mas tive o privilégio de participar de um estudo bíblico fantástico, assim de coisas que... Bíblia pura, sabe? É, é, é, querite, contando a história ali de Elias, né? viver com Deus primeiro para depois passar para as pessoas, ser provido de Deus, ser alimentado por Deus... Para depois eu alimentar as pessoas. Mas eu vou alimentar as pessoas de quê? Do que eu ouvi de Deus, do que eu aprendi, do que eu extraí da palavra de Deus. Ele teve que depender totalmente de Deus, não, não, Deus é primeiro. né? Para depois, <risos> é depois transmitir. É. Isso é. é muito lindo, né? Bacana. Vamos para a última pergunta. Uma vida com Deus que só tem o objetivo de receber é uma, é uma maneira de maturidade espiritual? Só receber? Não, não é. É a geração nossa, o pensamento é este, né? eu só recebo, eu não tenho que doar nada. E há pouco tempo Deus me deu uma inspiração na palavra de Deus, quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro né? e derramou sobre Jesus, aquele não aguento, os discípulos entenderam e Júlio falou assim, para que esse desperdício? Eu percebo assim, quem não está disposto a doar o seu melhor, como aquela mulher, vai estar igual o Júlio disposto a trair, vender Jesus por qualquer preço. Então, ou você está disposto a doar, ou está disposto a vender o Senhor. Então, é um relacionamento que você só espera receber, nenhum relacionamento, nem entre marido e mulher, pais e filhos, amigos, vai perdurar se você só quer receber do relacionamento. E com Deus a mesma coisa. Relacionar com Deus só para Deus me sustentar, só para Deus me dar, não é um relacionamento. Relacionamento é, é dar e receber. Né? É ter direito, mas também ter deveres. Então, isso é um verdadeiro relacionamento entre nós e principalmente com Deus. A gente busca mais só receber os relacionamentos, todos eles. O senhor tocou num ponto crucial, é. né? A gente <risos> quer Sim. mais... Sim, isso não é relacionamento. Relacionar é você doar e receber. E o próprio Jesus disse, ser mais bem-aventurado é dar do que, do que receber. receber. Então, mais felicidade a gente tem quando a gente doa alguma coisa do que quando recebe. Pelo menos deveria, né? Biblicamente deveria ser assim. Né? Só que o ser humano ele gosta muito de receber. E a gente se relaciona com Deus só deseja receber alguma coisa. Vê Deus como se fosse um Papai Noel. Né? Um grande Papai Noel que está aí só para lhe dar o que ele precisa. E relacionar com Deus não é isso. Né? Dentro disso aí a gente vê muitas frustrações. Exatamente. São pessoas que só querem receber, não recebem se frustradas. A expectativa é muito alta, né? Uhum, aí... Só quer é receber... Aí fica difícil, Porque né? É difícil. Porque aí depois ficam frustradas, aí propaga o negativo, né? e depois para isso voltar atrás de novo é muito difícil. Por isso que ela tem que ser é, é, é dar e receber. É, a gente faz para Deus o um melhor louvor, a gente busca de Deus na sua palavra, na dedicação, no trabalho, na igreja. Gente, é interessante demais. Trabalha para a obra de Deus, ajuda, faz alguma coisa para você ver. Quando você menos assustar, Deus está te prosperando, está te dando bênção. O retorno tá vem, né? É vé, na hora. Passou, retorno espiritual, retorno de saúde. É, não se é não precisa nada. Gente, Deus é. guarda a gente. Não, assim, a gente sabe. faz, faz para Deus, mesmo... Né? Às vezes fala assim, assim, eu não posso nem pedir, né? tem até vergonha, porque o senhor já abençoou. Já devo tanto. Já devo tanto. <risos> e quando você vê, ele está lá ainda te, te, te, te mimando ainda, quando ele, né, é, é muito uhum. lindo viver isso. E, por exemplo, é, é, ele, a própria Bíblia fala que, que Jesus veio para servir. Mas agora eu não estou aqui só para receber, não. Eu agora sou servo também. Exato. Então eu Sim. tenho que servir também. Então eu servindo ao reino, eu vou receber de Deus também, então é um, uma troca de, não é que eu só vou receber se eu fizer ou vou deixar de receber se eu não fizer, não, nada disso, é, é, isso é natural. É natural. É uma vez de mão dupla, de mão dupla, exatamente. então isso é muito natural. E, é, sabe? É uma lei e a gente do do faz reino, isso né? com as amizades, né? Você tem um amigo que faz tanto por você, ele está sempre disponível, você pensa assim, eu tenho Você que retribuir, retribuir ele, eu quero retribuir Exatamente. ele, ele está esperando nada, mas eu preciso retribuí-lo, né? Eu não posso negar. Você não, eu não posso negar ele. Ele toda vez ele fica tá disponível. É um relacionamento. É, um relacionamento. é natural aquilo que o senhor falou. É. Uhum. Nós vamos ter que encerrar. Ah, o nosso tempo estourou tristeza, um pouquinho, né? com <risos> Nós vamos voltar para falar mais Foi muito bom receber os é. senhores aqui Obrigado Pastor Liseu, Pastor Saulo. Um prazer. O prazer é meu Porque eu que vou só alimentando Recebendo, cada vez mais Aprendendo, eu é. falo que aqui Para mim é, é mais do que uma escola Porque eu aprendo muito com cada pessoa que passa aqui E é muito bom, né? Graças Caralho. a Deus Eu vou deixar vocês pedirem, abençoar o pessoal de casa Que está nos assistindo não use e não tenha muletas. Tenha um relacionamento pessoal com o Senhor, leia a palavra de Deus e se relacione diretamente com Deus. Tenha pessoas que te ajudem, te auxiliem, mas nunca seja sua muleta, porque assim você vai prosperar sempre na presença do Senhor Jesus. Escute seu pastor, tenha ele como uma pessoa de Deus para você, mas que ele não seja o seu ou a sua muleta. Sua muleta é a palavra de Deus. Ela é inerrante. Ela já vai, jamais vai te, te deixar triste ou aborrecido com alguma coisa. De forma nenhuma. E, e às vezes o seu pastor pode te deixar assim, né, pastor? Sim. Então, firme com Jesus. Encoste nele. Encoste na palavra de Deus. Você vai vencer. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.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 Pai do Senhor Jesus, espero que você, sua casa, estejam bem. Eu quero deixar para seu coração uma palavra do Senhor, registrada no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo 3 a seguir, que diz o seguinte, E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na sua lei, ou na lei, nos mandou Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando se escrevia com o um dedo na terra. E como insistissem, Perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio, e endireitando se -lhe, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe, Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. É, é um texto muito conhecido, letra de muitas músicas cristãs. E desse texto nós aprendemos muitas coisas importantes para a nossa vida. Mas para entendermos melhor, vamos entrar no cenário. Jesus está descendo do Monte das Oliveiras, pela manhã, depois de uma noite de oração e os, os religiosos fazendo uso da lei, trazem uma mulher pega no ato de adultério. não quero nem entrar na questão que ela não estava adulterando sozinha, mas vamos falar aqui desse, do que aconteceu com essa mulher é, trouxeram ela e, como nós lemos no texto, trouxeram ela e, e, e envergonhando-a, lançaram ela aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, a lei de Moisés, o próprio Moisés, escreveu dizendo que, que quem for pego nessa situação tem que ser apedrejado. O que, que o Senhor manda a gente fazer? O Senhor Jesus ele veio para nos dá salvação eterna e Ele, para ser um sacrifício perfeito, como Adão, Adão foi feito perfeito, sem pecados, até que cometeu o pecado e por ele entrou a morte no mundo, pelo pecado de Adão, mas quando Adão foi criado, ele foi criado de forma perfeita, sem erros, então Jesus também ele veio criado da mesma essência, Jesus é o segundo Adão, por isso que a irmã Maria, quando foi dar a luz a Jesus, ou quando foi gerar Jesus, não teve a ajuda, não houve a semente humana, não foi José o pai de Jesus, né? foi o Espírito Santo quem envolveu o ventre de Maria e Maria concebeu, gerou e deu à luz a Jesus sem semente humana, ou seja, sem uma semente pecaminosa. Então, Jesus vem crescendo e aqui já está exercendo o seu ministério sem nunca jamais ter cometido o pecado. A prova de que Jesus não comeceu, cometeu o pecado é que lá na, no Calvário, se Jesus tivesse cometido o pecado, quando ele estava sendo crucificado, ele diria, ele gritaria, né? É, Pai, é, me socorre, a morte quer me pegar, a morte vai me levar. Mas Jesus em nenhum momento teve medo da morte. Não foi a morte quem pegou Jesus. Ele entregou, ele, ele, é, o, ele é a própria vida. Ele entregou a seu, o seu espírito ao Pai. Não foi isso que ele bradou? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, a morte não teve o sabor sobre a vida de Jesus. Por que, que ela não teve o sabor? Porque o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só deveria morrer quem pecasse ou quem estivesse subjugado ao pecado. Jesus jamais pecou. Por isso, Ele é a oferta perfeita, o sacrifício perfeito, Cordeiro de Deus, Imaculado, que pode, que tirou e ainda tira o pecado do mundo. E nesse cenário... É, Jesus poderia ter tropeçado e pecado. Em que sentido? Se ele diz assim, é, a lei realmente manda apedrejar, faça então. Ele cumpriria a lei, a lei de Moisés, mas quem dominava aqui nesse momento, humanamente falando, era Roma. Então ele pecaria contra a lei romana e seria preso. Então, se ele fala não apedreje, ele não, não infringiria a lei romana, mas ele descumpriria a lei de Moisés, pecaria contra a lei de Moisés. Então Jesus, inteligente, o mestre da sabedoria, diz o seguinte, olha, quem dentre vocês não tem nenhum pecado? Que seja o primeiro a apedrejar, a mandar a pedra. Lembrem, vamos entender aqui. A primeira pedra, ela tem o poder de juízo nas mãos. A primeira pedra, ela tem autoridade. Depois da primeira pedra lançada, vão vir outras. Então a primeira pedra lançada, ela tem uma autoridade muito grande. Quem lançaria ali, deveria ser o mais santo ou menos pecador. Mas a consciência deles, deu um nó neles deu um nó, e aí eles, a partir dos mais velhos, com mais consciência, foram lançando as pedras ao chão e indo embora. Então, ele, Jesus deu autoridade a eles, deu a eles a liberdade, melhor dizendo, se vocês não têm pecado, podem operar o juízo. Aí quando ele desce, ele vai, se inclina a terra, e eles vão, começam a ir embora, aí ele levanta-se de novo, e não vê o cenário, vê o cenário vazio, apenas a mulher humilhada. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Aonde eles estão? Se eu for embora. Eles não te condenaram? Não, Senhor. Aí Jesus agora vai falar com aquela mulher de forma muito íntima: fala, mulher, escute, eles tinham pecado, poderiam, eles não poderiam te condenar. Agora eu não tenho. Eu posso te condenar agora. Jesus ele é a pedra principal de esquina. Ele é a primeira pedra. A pedra angular. A pedra que a igreja está sobre ela. E essa pedra não tem pecado. Ela é perfeita. Jesus é a pedra principal de esquina. O que, é que Jesus está dizendo a ela? Eu, mulher... Eu tenho autoridade de, de vida, posso tirar ela de você ou posso dar ela com abundância. Tem uma coisa, mulher, como eles fizeram, eu também não vou te condenar. Agora tem uma outra coisa, vá embora e tenha uma nova vida, não peques mais. Aplicando a minha e a sua vida aqui nessa oportunidade. A decisão não é de Jesus quanto a viver uma nova vida, o que ele tinha que fazer ele já fez, ele levou sobre si todos os nossos pecados e ele não quer nos envergonhar nesse mundo que nós vivemos, o pecado é uma, um acidente, o pecado ele tem que ser um acidente na minha e na sua vida. Agora, a decisão de viver uma nova vida é nossa. Jesus, Ele é o perdão. Ele tem perdão. Ele é o amor. Ele tem amor. Ele é a própria expressão de amor. Tanto que Ele nunca disse, eu te amo para alguém. Ele se expressa em amor. Agora, para tomar, para receber esse amor, precisa se entregar e aceitar este amor. Porque a Bíblia diz que todo aquele que crê não vai perecer nunca mais. Então a questão não é mais o pecado, a questão é crer, é aceitar o perdão. E aí aceitando o perdão, aceitando Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Você será liberto do, da escravidão do pecado, terá um novo Senhor e o seu Senhor nunca mais lançará nada em sua face. Deus te abençoe, que eu e você nós sejamos como essa mulher, não no ato de adultério, mas essa mulher que foi perdoada e recebeu, aceitou um novo tempo em sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus, eu quero orar por sua vida. Pai, no nome do Senhor Jesus... Eu sei que o Senhor é um Deus de poder e glória, um Deus de, que tem em si mesmo, em si próprio, toda a glória, poder e majestade. Mas mesmo sendo esse Deus excelso, o Senhor, segundo o salmista, atenta para os pequeninos. Nós estamos aqui nesta oportunidade como pequeninos, falhos, limitados e pecadores. Nós entendemos que nós não somos capazes de nós mesmos nos justificarmos. Por isso, nós pedimos que todo, toda a virtude revelada pelo sangue de Jesus para perdoar, para livrar, para limpar, seja derramada sobre essa vida que está nos ouvindo nesta oportunidade. Que haja perdão, que haja misericórdia, que haja um novo começo que haja, Senhor, um novo horizonte, que haja um novo sentimento, um sentimento de alegria, um sentimento de perdão, um sentimento de esperança de vida eterna. Pai, no nome de Jesus, entra nessa família e faz tudo novo, porque nós entendemos que aqueles que aceitam o Senhor, tudo é feito diferente, tudo vai mudar. Então faça isso nesta família para a glória do Senhor, no nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém.